E aí, gente verde, todo mundo bem? Espero que sim, que é o Luiz Mourão. E se você quiser aprender a usar os poderes místicos do manjericão, fica aqui que a gente já vai falar sobre isso. Solta a vinheta e a gente já vai falar. Gente, então, falando sobre o manjericão, ele já tem toda uma cultura ancorada no significado dele. né? Na Índia, por exemplo, ele é muito considerado e muito usado pelas famílias nos lares para harmonizar a família, para harmonizar o lar, a casa e trazer felicidade para todo mundo que habita ali. Porém, não é só isso. Meu nome é Luiz Mourão, sou um dos professores de fitoterapia Energética e Magia com as Ervas aqui da Luz da Serra e a gente vai falar hoje dos poderes místicos do manjericão e o que, que você pode fazer para usar essa energia, ancorar ela no seu dia a dia e ter um, uma rotina, né, um cotidiano mais saudável, equilibrado e feliz. Continua aqui comigo nesse vídeo que a gente já vai entrar no assunto. Pessoal, então o manjericão, ele é muito conhecido pelas propriedades aromáticas, pelo gosto, pela sua usabilidade em temperos, em arranjos, né, dependendo da pessoa pode colocar um, um arranjo de manjericão, pode fazer um bouquet garni para temperar uma comida, né, O bouquet garni, você arruma uma trouxinha de ervas, enrola e coloca lá em imersão na panela, na comida, e ele tem várias usabilidades. Então, estou aqui com uma colinha só para falar um pouquinho das propriedades fitoterápicas dele, né? do manjericão, o que, que ele tem. Então, ele é uma planta rica em vitamina C, vitamina A, ferro, antioxidantes e anti-inflamatório. Então, isso faz ele um eficaz, né? combatente ao resfriado, a dores, a, a pele né? traz uma... uma característica melhor de imunidade, inclusive, para o nosso corpo. Mas isso é só um pouquinho da fito Alquim... Da fitoterapia dele, perdão. A fitoterapia ela combina elementos e características da parte física do manjericão. Então, se eu pegar o manjericão e estudar a anatomia física dele, ele vai ter vitamina C, vitamina A. Antioxidante, anti-inflamatório, isso é tudo a parte física do manjericão. Porém, o que poucas pessoas sabem, né? Se você está aqui agora, você está buscando conhecer mais sobre a energia do manjericão, que poucas pessoas sabem que as plantas, não só elas têm as propriedades fisico-químicas, mas elas também têm as propriedades fitoenergéticas dela. Então, o manjericão, ele, essa propriedade fitoenergética da planta é como se fosse um segredo que ela pode fazer, é como se fosse uma energia que eu falo uma senha para ela e ela ativa aquela energia, ela ativa aquele, aquela mensagem, aquele segredo, aquele poder, como a gente vê e aprende a despertar nos cursos de Fitoenergética. Então, o poder do manjericão, né, a função fitoenergética dele, ou seja, a fitoenergia do manjericão, ela está muito associada à abertura de consciência, a ajudar a perceber o que está errado, a revelar a verdade, então, onde tem muita gente mentirosa, não tem pé de manjericão, ou onde tem muita atividade mental desequilibrada, o manjericão também não consegue. Não porque isso mata o manjericão, muito pelo contrário, porque o manjericão ele quer se doar para equilibrar essa pessoa. Então, como ele está muito ligado né, à energia mental, o manjericão ele está associado à revitalização do nosso campo mental, do nosso corpo mental, ou seja, o equilíbrio da qualidade dos nossos pensamentos. Então, se eu estou pensando Estou né, com síndrome do pensamento acelerado, estou com tendência é, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso tudo é um, uma forma né, de uma agitação mental, de uma atividade cerebral intensa. E o manjericão, quando eu ativo a energia dele, ele tem essa propriedade, essa capacidade de agir no meu campo mental e acalmar. Então a fita energia, ela nunca vai além, ela sempre vai em direção ao equilíbrio. Se a energia mental está muito acelerada, vai baixar. Se a energia mental está muito baixa, vai levar um pouquinho, mas sempre no equilíbrio. Acho que não está nessa camiseta, mas esse símbolo aqui é da fita energética. E a fita energética ela sempre atua no equilíbrio da alma, no equilíbrio daquilo que a gente está passando, no equilíbrio daquela dificuldade. Então esses foram alguns exemplos né, do que, que o manjericão pode fazer. E agora, como que a gente usa? Estou aqui com uma plantinha de manjericão materializada aqui debaixo do suporte. E aqui tem uma mudinha, né? A gente consegue ir na floricultura. Manjericão é uma planta bem comum, ainda mais aqui no Brasil, independente da região. Manjericão sempre vai ser manjericão. Tem essa folha aqui, é manjericão comum, mas tem um manjericão que ele tem uma folha maior, mais lustrosa. Eu conheço aquela como basilicão ou, orte... ou manjericão basílico, tá? Então, se você vê um manjericão com uma folha mais lustrosa, mais é, encorpada, mais bonita, é manjericão também, sendo manjericão vai funcionar. Manjericão, então, você pode usar ele no tempero, você pode usar ele fazendo bioplasmia, passando a mão e trazendo na mente, por 30 segundos, um pouquinho mais. Aqui a planta está pequena, então estou fazendo com delicadeza. Mas você pode pegar uma folhinha dele e colocar no bolso, você pode pegar uma folhinha dele, colocar na mente um pouquinho. Você pode chegar do trabalho, né? ter uma, um vasinho de manjericão para você ficar passando a mão para ele liberar esse aroma e você sentir essa energia dele. Só, só de estar tá em contato, ele vai estar tá trocando energia com você. E se você agradecer o manjericão, sim, falar com a planta e agradecer ela pela energia que ela está te doando, vai funcionar ainda mais. Ou se você não quiser esperar chegar em casa cansado para. Para poder fazer isso, você pode ter um vasinho de manjericão lá na sua mesa de trabalho, na mesa do seu escritório, porque de tempos em tempos você vai trocar energia com manjericão. Como tudo é energia, tudo é campo, tudo é vibração, manjericão, ele vai estar tá emitindo energia para você. E o manjericão, ele é uma das 118 plantas pesquisadas pelo filtro energético. Então essa pesquisa começou lá em 2002, né, pelo Bruno. Já tem um livro de 15 anos, né, de edição comemorativa. Esse ano ela comemorou 16 anos, né, essa, essa pesquisa, essa publicação do Bruno Menes E se você quiser ver mais sobre outras plantas, deixa aqui nos comentários, que a gente está sempre ligado a trazer para você conteúdo de qualidade. Gosta desse tipo de tema, gosta desse tipo de de conteúdo que a gente está trazendo para você, deixa aqui embaixo sugestão para que a gente consiga te agradar ainda mais. Aqui quem falou foi Luiz Mourão, dos professores de Fito Energética da Luz da Serra. Um grande beijo, muita luz até o nosso próximo vídeo.